e fazer parte da nossa Membership. Vamos lá então começar com as notícias do mês de Abril, que ainda foram algumas em diversas áreas. Vamos lá então começar com The Rings of Power, os anéis de poder. O Prime Video revelou mais umas fotos da série nas redes sociais. Temos então duas novas fotos reveladas. Temos aqui Nazanin Boniadi com Brownwin. Já sabemos que a atriz iria ter este papel, que é uma mãe solteira que é também curandeira, e temos agora, então, também aqui uma foto do ator Theroux Moafidin. Ele já tinha sido anunciado em 2020, mas só agora é que sabemos o nome do seu personagem, que é Theo. que vemos então aqui nesta foto com aquela espada partida que já havia sido divulgada nos pósteres. Ele será então o filho de Brownwin. Para além disso, o TT participou também numa ação promocional do Prime Video, junto com outros grandes nomes da cultura pop aí no Brasil, como, por exemplo, Jovem Nerd, Série Maníacos e Garotas Geeks. A ação foi relativa a um spot de televisão do Senhor dos Anéis que passou dia 26 de Abril no intervalo da final do Big Brother Brasil na rede Globo na televisão. O comercial o anúncio contou com rostos conhecidos da cultura e entretenimento brasileiros, recitando um texto com um jeito cinto assim de poema e que foi seguido de uma versão traduzida do teaser da série e também mais curta. A ação visou atingir um público que até então não é cativo da obra de Tolkien, mas que pode então ser apresentado à obra de Tolkien através de adaptações, neste caso através da série do Prime Video. Agora também uma grande novidade para nós aqui no canal, que pode ser algo que parece mínimo, nós temos finalmente o botão de valeu demais, ou como é chamado aqui em Portugal, o botão de obrigada nos nossos vídeos. E o que é que é isto do Valeu Demais do Obrigado? Então, por baixo de cada vídeo no YouTube, tem lá aquela parte do dar like, dislike, partilhar. Agora, vão ver lá também este botãozinho Valeu Demais Obrigada. Isto é que vocês, ao clicarem nesse botão, podem doar qualquer valor que quiserem aos nossos vídeos. Ou seja, vocês veem o mega vídeo do Sauron. Ok, amei este vídeo. Quero mostrar ao TT que amei. Clicam nesse botão e podem então fazer uma doação aqui ao canal e ajudarem-nos para nós aumentarmos ainda mais a nossa qualidade aqui no YouTube. E nós estamos muito contentes com isto porque há anos, literalmente há anos, que estamos à espera de ter esta ferramenta aqui no YouTube. O YouTube já a tinha lançado, mas lançava só assim para alguns canais. À toa, aleatoriamente, tínhamos canais pequenos que já tinham acesso a esta ferramenta e tínhamos canais grandes que também já tinham acesso ao Valeu Demais e nós estávamos à espera que ele disponibilizasse esta ferramenta para nós e finalmente chegou o nosso dia. E é muito bom porque assim vocês lá estão, podem sempre contribuir quanto quiserem em qualquer vídeo, não apenas através dos superchats ou dos super stickers nas lives e nas estreias Se gostarem deste TT News, já sabem também. Para além do sorteio que fizemos aberto a todo o público com a Nerdsor, que anunciámos no Tolkien Reading Day, cujo prémio era o Mega Kit da nova edição de colecionador do Silmarillion, Lançámos também um sorteio, mas neste caso exclusivo, para membros. Membros aqui da Membership do TT. O prémio deste sorteio para a Membership era um baralho de cartas temático do Senhor dos Anéis. Mas dois membros, não apenas um, podiam ganhar este baralho. Falando também então no kit de colecionador da nerd store ele já começou a chegar a várias tocas de vários hobbits aí pelo Brasil. E se vocês repararem, temos lá também, nesse mega kit, um marcador do Tolkien Talk, exatamente que nós ajudámos a Nerdstore a desenvolver, que é o marcador onde vemos então aqui Vingalot, a arte que está numa das nossas t-shirts da Nerdstore, a Starlight. Em relação a participações neste mês, já sabem, o Sérgio nunca falha. Ele esteve então presente numa live no Instagram do grupo de jovens Lolek, onde ele falou no dia 7 do 4 sobre a vocação em O Senhor dos Anéis. No dia 8 do 4, tivemos também aqui uma mega live sobre C.S. Lewis com a nossa Gabi, do quadro TT Lewis, onde vocês puderam também descobrir sobre a vida e obra de C.S. Lewis e também uma questão que é bastante importante, que é qual é a melhor ordem de leitura, qual é a melhor forma de começar a ler C.S. Lewis. Tivemos também, finalmente, um vídeo sobre Turin Turambar e também sobre o seu pai, Hurin E tivemos ainda a resenha da edição britânica de Mr. Bliss e também mais uma resenha sobre a edição ilustrada do Hobbit por Jamama Caitlin. Quero também destacar aqui, já que falámos em CS Lewis, no TT Lewis deste mês, que foi a resenha do livro Um Experimento em Crítica Literária. E mais uma vez destacamos aqui a nossa live mensal de membros, lives estas que são exclusivas para os nossos escudeiros e escudeiras aqui do TT. Vocês já sabem, ou para quem não sabe, nós temos então a nossa Membership, que está dividida em três níveis. Temos o Escudo de Ferro, o Escudo de galvão e o Escudo de Ouro. São três níveis com valores diferentes e vocês têm então também acesso a diversos conteúdos exclusivos para vocês aqui na comunidade do YouTube. Temos posts no feed todas as semanas, temos aqui a menção, como está a acontecer agora, do, do nome dos nossos membros aqui no TT News. Temos também lives e também temos histórias não contadas. Estas lives aqui são ótimas, vocês já sabem, para tirarem dúvidas connosco, podem também participar diretamente na live uh, aparecendo no, também no ecrã, aparecendo também na tela connosco e estas lives são um poço de spoilers. Vocês se querem saber spoiler sobre o universo Tolkien, sobre tudo e mais alguma coisa é aqui connosco, é nestas lives. E neste mês, por exemplo, tivemos ainda o sorteio da Nerdstore dos baralhos temáticos do Senhor dos Anéis. Por isso já sabem, pessoal, se quiserem ter acesso a conteúdo exclusivo só para vocês no YouTube e ainda ajudar o canal de forma monetária, podem então tornar-se membros aqui do TT e fazer parte da nossa membership. Em relação a novidades literárias, socorro. No dia 21 foi revelado que temos uma nova edição de luxo da The Folio Society. A Folio Society é uma editora independente conhecida pelas suas edições de luxo, já tendo lançado várias edições de obras de Tolkien. E agora temos uma nova edição do Senhor dos Anéis, que é muito especial, digamos. O especial desta edição é que ela é ilustrada por Alan Lee e inclui artes exclusivas que vocês encontram apenas aqui nesta edição. Esta edição consistia em 1.000 unidades, custava 1.000 libras e esgotou em 36 horas. Podem ver aqui alguns detalhes. Temos capa em cor e tecido, slipcase. As capas de cada volume têm artes inéditas, assim como as folhas de guardas, aberturas de capítulos. Há artes de Alan Lee lindíssimas por todo o lado. Tem também aqui estes detalhes em prateado e a edição traz ainda um póster com esta ilustração também exclusiva e um estojo com os dois mapas por Christopher Tolkien. Eu já tinha as minhas mil libras prontas para comprar este livro, mas escutou tão rápido que pena que não consegui comprar. Agora vamos destacar aqui mais outra artista de Tolkien, que é a Samantha Rapp. A Samantha Rapp, ou então Sam Rapp, que agora se encontra a viver no Arizona, uma artista que costuma partilhar bastante as suas artes no Instagram. vou deixar aqui o Instagram dela, assim também com o seu site. As artes dela são assim bem queridas, bem, bem cartunescas e eu pessoalmente acho muito bonitas mesmo, acho incríveis. Ela agora, em parceria com a O3 Books ou com a Ozone Books, lançou das Jackets para o Senhor dos Anéis e também para o Hobbit. E na contracapa das quatro Dust Jackets, nós encontramos os últimos versos do poema escrito por Bilbo para Aragorn, daquele poema do Not All Those who Wonder Are Lost. Já que estamos aqui a falar em arte, foi revelado que está em desenvolvimento mais uma tapeçaria de Tolkien pelo Museu de Tapeçaria de Alpson em França. Eles, ao longo dos anos, têm vindo a transformar artes de Tolkien em gigantes tapeçarias. Esta será a 13ª uh, tapeçaria e será desta ilustração aqui a Conversation with Smog. Ted Naismith revelou também mais uma das suas artes fantásticas. Temos então uma nova arte do artista, que é Thurin E. Gwyndor, em Eiffel Evening, após Thurin matar o seu amigo Beleg, tendo indo ao lago purificar-se. Foi uma arte feita por encomenda, que Ted Naismith terminou em dezembro, mas só pôde então agora publicar nas suas redes sociais, pois foi quando finalmente entregou a arte ao cliente. E como vocês podem ver, é uma arte lindíssima. Mais uma vez, Ted Naismith não desaponta, Ted Naismith fotografa a Terra-média e aqui está mais uma prova. Lembram-se do filme que saiu o ano passado sobre C.S. Lewis, A Most Reluctant Convert, saiu finalmente em DVD e em formato digital este filme. Temos aqui no site que o filme está disponível para os Estados Unidos através do Google Play e também da Apple TV. Para além disso, o filme pode ser comprado ou em DVD ou em Blu-ray e está disponível na Amazon. E também ainda existe uma opção para se alugar o filme para quem está fora dos Estados Unidos. Pode ser que assim finalmente consigamos ver o filme e fazer aqui a resenha para vocês. John Howe, nada mais nada menos do que o ilustre artista da obra de Tolkien, está a trabalhar agora num documentário sobre autores de fantasia. É um documentário que está a ser desenvolvido pela Cerego Films e irá focar-se em vários autores de fantasia, como, por exemplo, Lovecraft, William Morrison e os irmãos Grimm e ainda Robert E. Howard. Para este comentário, John Howe entrevistou Patrice Lunet, é um nome francês, não sei se estou a pronunciar bem, pois Lunet é um grande estudioso de Robert E. Howard e da sua obra. John Howe foi escolhido para fazer esta entrevista, pois ele é fã de Franz Frazetta e também de Barry Smith, que são ilustradores da obra de Robert E. Howard. Foi também agora revelado durante o mês de Abril que a empresa The Conqueror Virtual Challenges lançou um mega desafio maratona do Senhor dos Anéis. Em primeiro lugar, vamos lá perceber o que é que são estes Virtual Challenges da The Conqueror. Nós fazemos o download de uma aplicação, baixamos uma aplicação e depois, sempre que formos fazer desporto, seja andar de bicicleta, correr, nadar, qualquer desporto que envolva nos mexermos de um sítio para o outro, não é? Ao fazermos esta aplicação, ela vai contando os nossos passos, os nossos quilómetros. O engraçado nestes desafios é que as distâncias que nós iremos percorrer estão sempre relacionadas com alguma coisa. Temos o desafio do Muro de Berlim, que é correr a distância total do Muro de Berlim. Temos também a Maratona de Atenas, de Grécia Antiga, correr a distância da maratona. Temos também, por exemplo, o Monte Everest, a distância de subir o Monte Everest, ou então da Route 66, aquela grande autoestrada muito conhecida nos Estados Unidos. Ou seja, nós vamos correr, praticar desporto, e depois na aplicação temos também lá o um mapa daquilo que estamos a correr, as distâncias que fazemos diariamente. E agora temos um desafio do Senhor dos Anéis, que consiste em corrermos a distância desde sair do Shire, do Condado, até Mount Doom ao monte da perdição. Este desafio é baseado nos filmes e segue, então, é claro, a jornada de Sam e Frodo. Este desafio pode ser feito sozinho ou, então, com uma fellowship, com uma irmandade, com uma sociedade e, para se entrar neste desafio, tem de se pagar. O individual, por exemplo, é 49,99 dólares. Qualquer destes desafios é pago porque, ao cumprirmos certos objetivos, ganhamos medalhas e até outros prémios. E vejam só aqui as medalhas das etapas dos desafios do Senhor dos Anéis. Temos, por exemplo, a medalha do Shire, a medalha da Fellowship, Mines of Moria, Die of Sauron e Mordor. Ou seja, vocês, ao pagarem para se inscreverem, não é? Depois vão sempre recebendo estes prémios. Há também, por exemplo, t-shirts. Neste momento, as medalhas estão esgotadas, já não há. Mas Uh, para quem já tem objetivos alcançados e ainda não tem as medalhas, é só uma questão de aguardar, pois eles estão a reproduzir mais. Depois, é claro, na aplicação está sempre o mapa do desafio fictício que estamos a, com a completar, não é? E vemos lá o nosso bonequinho a andar pela Terra-média. Depois, na app também tem acesso a mais conteúdo exclusivo relacionado com o vosso desafio. Por isso, isto era uma boa opção para quem deveria levantar o corpo do sofá. Ir correr ainda relacionar com os senhores Anéis. Isto nem é uma autocrítica de todo. Os nossos queridos hobbits, Frodo, Sam, Mary Pippin ou então Elijah Wood, Sean Austin, Dominic Monaghan e Billy Boyd juntaram-se, finalmente reuniram-se os quatro na expo de Calgary agora em 2022 no Canadá. Decorreu agora durante os dias 21 e 24 de abril. Tivemos então o The Hobbits Unexpected Reunion, os Hobbits uma reunião inesperada, que era um evento à parte, que tinham de comprar um bilhete à parte para poderem estar com os Hobbits. Dominic Monaghan partilhou algumas fotos desta reunião e o Billy Boyd partilhou então também ainda mais uma foto tirada por Shane Austin e diz que em breve irão estar novamente reunidos na Califórnia. E foi agora também durante a Calgary Expo, numa entrevista, que Shane Austin, que o ator que faz de Sam Gamgee, falou um pouquinho sobre a série da Amazon. Ele diz que já viu algo da série, e diz que deu uma arrepios. Parece-me que eles acertaram. Tem dito sempre, eles vão fazer isto bem. É impossível a Amazon pagar quase mil milhões de dólares por uma franquia só para estragar tudo. E ele diz também que espera que a Amazon traga novos fãs, não é, novos fãs à, à franquia, e que mesmo que não seja um sucesso, ele continua a dar crédito às pessoas por se expressarem e serem determinadas. Sam diz ainda, Tolkien, como mestre contador de histórias, criou uma obra que irá ser eternamente reinterpretada, para sempre. Eu não sou apenas um Samwise. Vão haver muitos, muitos Sam's que irão carregar esta tocha de ideias de linguagem e do coração do personagem. Claro que isto aqui é apenas uma opinião pessoal de Shen mas achei interessante também partilhar com vocês. Agora, em relação a colecionáveis, tivemos algumas novidades este mês. Temos aqui este Aragorn fantástico da Classic Series, da Weta Workshop, que é desta linha aqui do Gandalf the Grey, que é só perfeita. Temos também pela Weta Workshop da linha Mini Epics um novo Gimli, que neste caso é uma outra versão de Gimli, que é Corrupted Gimli, o Gimli Corrompido. É uma figura que eu não acho que faça muito sentido, mas eles é que sabem. E depois, a Funko voltou novamente a lembrar-se que existe Senhor dos Anéis, já tinha sido anunciado no mês passado que iria sair um novo Gandalf the White, um novo Funko Pop, que foi então lançado como um exclusivo do Herb Day, do Dia da Terra, que se celebra a 22 de Abril e é exclusivo da Boxlunch. E neste caso, a Funko, para além dos Pops, tem outras linhas de produtos e tem as sodas, que têm bastantes adeptos no mundo do colecionismo. E eles agora anunciaram dois Frodos duas sodas do Frodo. Temos o Frodo normal e temos o Frodo invisível. Em relação a lançamentos deste mês, foi no dia 24 de 4 de 1925 que saiu uma edição de Sir Gawain and the Green Knight por J.R. Tolkien e E.V. Gordon. Esta não foi uma tradução, mas sim uma edição académica revisada desta obra. Depois, no dia 16 de 4 de 2007, foi lançado aqui Os Filhos de Húrin, The Children of Húrin, por Christopher Tolkien. E no dia 7 de 4 de 2016, foi lançado A Secret Vice, Tolkien on Inventing Languages, por Dimitra Fimi e Andrew Higgins. Em relação a aniversários, tivemos muitos. Tivemos o aniversário de Hugo Hiving, Elrond, Sean Bean, Boromir, Andy Serkis, Gollum, Luke Evans, Bard, e também temos o aniversário de Ismael Cruz Córdoba, que irá interpretar um elfo na série de The Rings of Power do Prime Video. O seu personagem irá ser Arondir. E ainda, a 20 de 4 de 1893, nasceu Christopher Wiseman, grande amigo de Tolkien, membro do T.C.B.S. sendo que ele e Tolkien foram os únicos membros dos DCBS que sobreviveram à Primeira Guerra Mundial. E Tolkien ainda nomeou o seu filho Christopher Tolkien em homenagem ao seu amigo Christopher Wiseman. Temos também o aniversário de Joy Davidman, que nasceu a 18 de 4 de 1915. Joy Davidman foi a mulher de C.S. Lewis. Tivemos também o nascimento de Karen Wynne Fonsett a 18 de 4 de 1945, que é a autora do livro O Atlas da Terra Média, que irá ser lançado em breve aí no Brasil. E é isso pessoal, o nosso TT News fica por aqui, foi um TT News com bastantes novidades, como eu disse, em várias áreas e é assim que nós gostamos. E esperem aí por maio, vocês não estão preparados para maio. Por isso pessoal, já sabem, deixem gosto no vídeo, comentem aqui embaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Não se esqueçam que já podem deixar aqui um valor de mais ou um obrigado e não se esqueçam que também se podem tornar parte da nossa membership e ser escudeiro ou escudeiras aqui do Tolkien Talk. And Talk.